A Liberty Media está aguardando ansiosamente para organizar o Grande Prêmio de Las Vegas deste ano. Mas a grande questão é, será que a Liberty Media está preparada para assumir toda a responsabilidade e os desafios que vem com a organização de um evento tão grande? Será um bom investimento para a Fórmula 1 manter o controle total na organização das corridas? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Sobre Rodas F1. O grande prêmio de Las Vegas deste ano será um evento único e histórico na Fórmula 1. Pela primeira vez a Liberty Media, proprietária da Fórmula 1 Management, assumirá completamente a organização do show, sem a ajuda de um promotor local. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da Fórmula 1. O CEO da Fórmula One Management, Stefano Domenicali, vê isso como um grande teste para a empresa e acredita que, se o evento for bem sucedido, pode abrir caminho para mais corridas organizadas inteiramente pela Liberty Media. E é claro, manter tudo em suas próprias mãos significa que todos os rendimentos fluirão para seus próprios bolsos. Isso significa que a Liberty Media terá controle total na organização das corridas. Organizar um grande prêmio não é uma tarefa fácil, mas a Liberty Media parece estar preparada para isso. Stuart Pringle, diretor gerente do circuito de Silverstone, acredita que essa experiência é uma oportunidade para abrir os olhos da Fórmula 1 para novas possibilidades e ele está ansioso para ver como a Liberty Media vai se sair. Pringle também ressalta a importância de um campeonato saudável e de cada corrida ser a melhor possível. Reconhece que os americanos são muito bons em entretenimento esportivo e o que todos têm algo a aprender com eles. Portanto, a expectativa é grande para ver o que a Liberty Media trará para o Grande Prêmio de Las Vegas. Você acha que eles têm o potencial de elevar o nível da organização do Grande Prêmio de Las Vegas e talvez até mesmo revolucionar a forma como as corridas de Fórmula 1 são organizadas no futuro? Deixe o seu comentário não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar as notificações. E até a próxima!